Amigos e minhas amigas da rede social, bom dia. Passei aqui rapidamente para mandar uma mensagem para todos os amigos e amigas da rede social para desejar a vocês um feliz 2018. Hoje o último dia do ano de 2017, um ano em que foi um ano de muita... Realizações, muitas conquistas, é, muitas amizades e 2018 promete, porque você constrói o 2018 em 2017. Então a gente, nesse último dia do ano, quero desejar a vocês muita felicidade e dizer, gente, que não desistem nunca dos seus sonhos. Cada ser humano tem a sua cindélice. Quem sabe que em 2018 seja sua sindérise. a sua sindérese? A sindérese é um processo em que o homem encontra com a sua própria consciência. Essa consciência leva ele ao ápice, ao ápice das realizações. Quando o ser humano conhece, consegue alcançar a sua sindérese, ele vai e vai longe. É a sua consciência, né? a, sua, a sua razão. É a centelha, é, como dizem os filósofos, é a centelha que pulsa, que, que acende no peito do, da, do, do, do, da criatura, né, do ser humano, criado por Deus. Então, assim, acenderem-se, gente. Nada mais, nada menos é do que a consciência moral de cada ser humano. Saber das suas limitações, saber das suas conquistas, dos seus fracassos e bola para frente. Né? É enfrentar a vida como ela é. Como dizia o escritor Rui Barbosa, a luta, a vida é uma luta reída. E viver é lutar. E quero desejar a todos vocês, meus amigos e minhas amigas da rede social, né? da Paraíba, de Pernambuco e de outros estados que eu tenho amizade, quero desejar a vocês... Que 2018 seja um ano muito feliz, de muitas realizações, de muitas conquistas. E estaremos né, na luta, né, porque a vida procede. A vida procede e a gente tem que acreditar. Porque não adianta, nós nós só temos essa vida, não temos outra vida. Então você que ainda não alcançou a sua Cinderela, quem sabe que 2018 seja a sua cindéries, né? A alcançar o ápice da sua consciência moral, da sua consciência de que você é capaz, de que você tem condições de vencer, de alcançar os seus sonhos. Então, muito obrigado pelos amigos, pelas amigas, que eu conquistei em 2017. Espero que continuamos nessa amizade de 2018. E quero, de fundo do meu coração, é, agradecer toda a a alegria de vocês, toda a presença de vocês. E que Deus nos ajude e nos proteja em 2018, que seja um ano muito bom. Então, feliz ano novo para todos. Muito obrigado. E até para o ano, até outra oportunidade, se Deus quiser.